Pode texturizar o escapamento aqui e fazer um cromo. Pode estar fazendo um cromo em qualquer lugar, tá? Não precisa ser necessariamente um escapamento. É a mesma coisa da texturização. Tem aqui, triângulo. Seleciona as partes que você quer. Na verdade eu vou fazer só cano aqui, esse cano final aqui, cromado. Não vou fazer o escapamento inteiro, não. Só a ponteira. Fica ele... Pode colocar qualquer nome. Beleza. Deixa ele branco. Page aqui tem a textura de cromo. Só selecionar ela. Tem que ser uma textura em ALP, ou seja, transparente. Vem aqui no Cutout, adiciono um novo. Selecionou. Aqui no mapeamento tem o escape. Agora a gente vem aqui seleciona o escape. É, a posição dela, a textura né, em si, não vai fazer muita diferença. A gente pode deixar ela aqui mesmo, deixar pequena, só para melhorar na organização, mas isso tanto faz. A gente volta aqui em Cutout, vem aqui para selecionar os materiais. Aí a gente tem que colocar aqui Overlay. É isso, é. A gente deixa no sólido, coloca Overlay or Plane. É o único que tem o metal aqui. Ó, os outros podem tem. Tem no, no alfa aqui também não tem metal. Nem o triad, É só no sólido. Então, sólido, overlay or plane e metal. E vocês não podem mexer nesse roughness aqui. Que é o quão, o quão áspero o objeto é. Porque isso aqui, ele buga no jogo e deixa o objeto preto ele tem que ser ele tem, tem que estar tá no zero. Só para título de demonstração aqui, ó, eu vou aumentar aqui para vocês verem como é que fica, olha só. Para mim fica melhor, só que isso aqui é um bug. Isso aqui não é para acontecer, ele fica preto dentro do jogo. E o certo é para ele ficar desse jeito aqui, só que não fica. Então você tem que deixar no zero para aí sim, lá no jogo ele funcionar, né? Bom, então vamos testar tudo que a gente fez aqui até agora no jogo. O painel eu sei que já vai estar tá funcionando, só não vai estar tá funcionando os faróis. O espelho eu sei que vai estar tá funcionando também. Vamos ver aqui como é que fica a textura de Chrome, né? Ela está no zero. Deixa ela lá no zero. Então vamos vir aqui pro... Só. de cromo Maravilhosa, hein? Aqui ele fica preto. Beleza, não, não, não tá preto. Olha só a textura de croma aí, ó. Ela fica realmente nada, né? Agora, se a gente vier aqui de novo e colocar... 70. trouxe o carro de novo. Não sei se eles arrumaram isso, eu acho que não. Tá, tá vendo? Fica é preto. preto. E aqui no jogo também, né? Sai aqui pra pista, ó, Olha o, o coisa ali preto. A ponteira preta. Então, se for fazer cromo, lembrem-se que o roughness tem que sempre estar tá no zero. E aí ele fica cromado do jeito certinho. Beleza?